E aí, pessoal, beleza? A gente tá aqui com o Maurício e a gente vai fazer uma série de três perguntas sobre o ditador militar Isso mesmo Maurício, nosso tempo é curto, então vamos lá O que você acha sobre a censura, cara, na ditadura? Eu acho muito errado, cara, porque não mostrou a verdadeira face do governo Verdade, cara. <risos> Outra coisa, o que você acha sobre a música que teve na época? Foi, foi boa ou não? Foi boa, cara, porque induziu as pessoas... A pensarem fora da caixa, né, parceiro? Sim, cara, mostrou a realidade Realmente, eu acho eu isso uma coisa muito importante assim de se falar, sem, sem zoeira mesmo É porque a música foi um bagulho que deu a galera uma liberdade de expressão muito grande, tá ligado? E outra coisa, mano, você acha que talvez possa acontecer um dia de volta uma intervenção militar? Eu acho que não, cara, porque a população não irá aceitar, né? Será contra? É, então, mas, aquele, e... mas naquela época também ninguém aceitou, né, mano? Mas hoje em dia a população tem mais então, conhecimento, É, então, informação. acho que tem essa parada também, né? Tem muito mais influência também. É, mas eu acho que é isso aí. A gente tem que tomar cuidado com tudo que acontece, mano. Porque a gente tem que se informar, tem que ficar esperto. Porque, assim, mano, uma, uma intervenção pode acontecer a qualquer hora e o bagulho vai ser louco isso acontecendo. Realmente. Porque agora que o Brasil tem mais poder de fogo do que tinha antigamente, realmente vai ser um negócio sério. Tipo, sem zoeira mesmo. Então... Valeu, rapaziada. Ô cara, foi minuto aqui, velho. Tem que ser no mínimo 3, pode falar aí mais pergunta Bom, Maurício. Opa! Próxima pergunta. Uhum. Cara, você acha realmente que a ditadura ajudou em alguma coisa naquela época? Não. Não, né, velho? Não, não, não por causa que assim. Acho que acabou piorando ainda nessa sim, situação. Sim, por causa da crise que o Brasil foi deixado, né, é, cara? Então, até que muita galera disse assim, ah não, mas a ditadura foi um bagulho, foi um bagulho bom, não foi nunca. É que a crise só foi deixada de lado. Pelos militares depois que conseguiram pegar o poder de volta, né? Mas os militares foram fazendo coisinha, tudo bonitinho, mas foi deixando uma crise imensa pra, pra galera, né? Então, é o seguinte, vai lá. Maurício, na sua opinião, a crise da ditadura militar foi tensa? Ah, mas... Hã? A crise da, da ditadura militar foi grande o suficiente pra estragar o Brasil inteiro? Foi. Foi. Por quê? Ah, porque. Quarto. rise right for you